Aí, tô. Estamos aqui nesse dois Castelo com o Thiago. Tem a mãe, hein? Aí, galera, valeu. Só seguir o Thiago lá, ó. T2 Bike Service. Abraço.